Saudações povo, eu sou o Mr. Bunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu sei que o Halloween já passou, mas vocês sabem que eu sou pilantrinha e gosto de torturar os meus amiguinhos. Há alguns dias eu decidi levar o Peste e o Argus em um mapa que parece ser um mapa bonitinho, mas é um mapa de terror. Não é lá um terrorzão, fantasmas e tudo mais, mas é uma experiência estranha. E acabou sendo muito mais engraçado do que eu esperava. Então se você curtir esse vídeo e quiser que eu faça mais coisas assim por aqui, não esquece de deixar o like aí embaixo, porque isso me ajuda pra caramba e mostra que vocês curtiram esse tipo de vídeo. E caso alguém queira saber o nome do mapa para jogar com seus amigos, o nome é Submerge, assim como tá aparecendo na tela. Lembrando que você não precisa de VR para jogar esse mapa, você pode jogar no desktop também, ok? Agora, sem mais enrolações, se você já deixou o likezinho aí embaixo e já se inscreveu no canal, vambora pro vídeo. Sejam muito bem-vindos à expedição do boné, vamos fazer uma... uma... cala a boca! Esperar, seu ah! Vamos numa expedição com o Mr. Boné Procurar no fundo do cu de vossas mães Nós vamos no fundo do oceano fazer algo maravilhoso mãe. Também, aqui nesse painel tem as cadeiras, tá? Vocês dois vão na cadeira da, da, da frente Meu Deus, eu buguei, total, aí Meu querido, você se importa se eu deixar uma câmera bem aqui, assim, ó? Ai, meu Deus! Ah, tá me filmando de graça, né mesmo? Não, não! não é mesmo? Se preparem que agora o negócio... É beautiful. Olha é. lá, eles não sabem. O negócio é meio lento mesmo, velho. É o peixes, é o peixes. Olha o oh, areias. Mano, o bagulho é um submarino, mas ele quase anda na areia do bagulho. É quase um carro. Meu Deus, um peixe passou aqui dentro. Foda-se. Foda o Walking o também tá meio sagaz. Ele tá tipo... Oh, shit. É hoje. Ó. Olha, olha. o avião do mar. <risos> olha o tubarão Marcelo ali, mano. Olha o tubarão Marcelo. O baranácio mesmo, cuidado! Caralho, tá mansa, pô! É, o peixe nadando nada parado ali, ó, o peixe nadando nada parado! Esqueceu, Deus! Ah, mano. <risos> eu esqueci, eu adoro, mano, esqueceu que eu amo, que se nada, hum. velho! Olha lá, o peixe parou, olha as, lá, ele não que... sabe nadar! Isso, isso <risos> é super é bugado, né? Ah, não. o peixe parou pra gente passar, a educação e é tudo! É lógico, é as regras de trânsito marinhas. Estamos quase, quase chegando no cu da sua mãe, acalmem-se, sem pressa. É Bagunhas bonitas, ah, mano, podia é. ser um pouquinho mais rápido, mas. Mas é bonitas. Algum de vocês aqui tem que estar lá ou algo assim? Ah, não. Não, não, assim? não que eu saiba. Mega assofobia. Isso aqui vai bater, cara. Vai nada, tá tudo sob controle. Não, mas a gente vai dar sorte. Eu Bora, juro. A gente tem o paraquedas caso a gente bata? <risos> Acho que eu não trouxe, ah, não. Sou muito esquecido da última vez que a gente andou de avião ou não, levei os botes salva-vidas. Aquilo ali é a raba da vadia ah. da sua tia. Esse mapa me dá uma impressão daqueles cinemas 5D que tem nos parques de diversão eu juro que se essa porra se mexesse eu ia dar um infarto agora. chegando pertinho estamos chegando é perto não assim mesmo as baleias eretas e... pior que momento biologia do boné as baleias do homem desse jeito <risos> Você quer escutar a baleia? Tá bom, tá bom. Pode escutar a baleia, velho. Ela tá falando pra caralho. A mãe do Bonnie do Mimicó. Tá... Ah, filha da puta! Que isso, que... Oh, respeita! Calma, cadê seus modos, senhoras. É. Isso é absurdo. isso? Acordou a mãe dele, porra. Desculpa, Aí, ó. Caralho. Ih, vamos bater. Ih. E... Ai, ai, ai. Esse é o Pinto Móvel, o Mob Dick. Eu tava dando a vontade de peidar aqui dentro, rapaziada. Vocês querem me perdoar, viu? Ah, mas vai se fuder, o peço que pegue gases. mano. Dá uma gases, Liga a rádio aí, coloca um ah, WhatsApp ah, aí, aí, pra aí, mano. Estamos chegando. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Na minha visão, o senhor andante está é, metendo no, no, no, no, no, no, no... sangue. <risos> Engraçado é que com medo ou não, tá todo mundo tremendo, bizarro aqui. Inclusive, o, <risos> o peixe tá sarrando a bunda dele em cima do próprio nick dele, pra mim. Ah, isso é proposital. <risos> <risos> Ele tá fazendo twerk. <risos> é o também, mano. É o Esqueléticas aí. O osso da... Tia do Bonnie, mano. Oh. Pior que esse fenômeno do, do osso de baleia cair no fundo, é real. É, a gravidade, Quando né, broada. É Quando ela morre, cai na água. <risos> ela morre e vai voando, ela sai da água e sobe. É isso que acontece, ela vira um, ela vira um helicóptero. <risos> Olha, quantas mães mortas, meu Deus. É, rapaziada, é triste mesmo, eu sei, eu sei. É uma pita. Foi o meu celular, rapaziada. Desculpa, eita porra, eu... olha. é aquela. <risos> <risos> Ai meu Deus, uma pita as moles. Bicho feio de porra. O por acaso. A gente fez a calibragem do. quinto marinho antes de descer aqui. Eu quero Fudeu. Rapaziada. Aqui estamos nós no Cruzeiro do Brasil. Esse mapa se passa no futuro. Avisa a Bia Kawai que deu merda. Afundou o bagulho. Avisem, avisem Bia Kawai imediatamente que o Cruzeiro fodeu. O Agus dirige o um negócio aí, meu. Tá perdendo o um controle, velho. Que controle? <risos> ai, caralho. Falei, falei. Cadê o paraquedas? Cadê o paraquedas? Ai, ai, ai. Eu esqueci, eu esqueci. Ai, ai, ai! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, é o Giras, é o Giras! Ai, tá ai! Bom, tá de ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. <risos> a gente tá morrendo, a gente tá morrendo. Ai, ai, ai! Porra, eles... <risos> Teste. Teste, você vai se queimar aí, brother. Você vai se queimar aí, brother. Ih, meu Deus. Aaaaah! Ah, <risos> socorro! Ah, socorro! Socorro! Tira tira tira, tira, tira! tira, tira! Ai, ai, ai! Tá tudo sob o controle, tá tudo sob o controle. Isso foi previsto. Ok, tá tudo bem. Perdemos! Socorro! Gente... Lembre-se. Eu recalibrei o pinco marinho. Hum, tá batendo. Opa! Eu não quero desencorajar vocês não, mas eu acho que a gente não vai ser resgatado não, viu? Perdemos? Eu falei, eu disse que estava tudo certo. Ai, ai, ai, caralho, eu me assustei com essa porra, sendo nunca já joguei essa merda. Mano. Eu disse que a gente ia chegar no olho, cara. Eu disse que a gente ia chegar no olho do cu. É o, o pirocoçauro, é perdemos. perdemos. É o pirocoçauro. Ih, perdemos. Ê, é o, é o tentaí, então, é rapaz. Eu, opa, é, é o craca. Ai, eu digo o craca. Eu sabia, é o o ai, eu sabia que ia ter rentaí. Eu sabia que ia ter rentaí. <risos> Epa, opa, aê, calmou. A viagem valeu a pena. de a gente embora, porque... Ih, é um cu! Falou. Ah! <risos> Só... Ai, ai, perdemos. ai! ai. Perdemos. Caldo. Sai daqui, caldo. Ai, ai, ai, tentáculos. Abaixa esse cu, amigos. Não vai adiantar agora. Agora não é o meu momento. Abaixa o cu, abaixa o cu. Ai, ai, ai. Tamo chegando, fudas. Uff. Uh! Agora seria bom um Ai, graças a Deus o tempo tá bom hoje, ensolarado É isso, amigos, a expedição Mas, chegou um... ao fim absoluta meu querido Nossa, meu... <risos> <risos> Não fique triste, terão outras expedições incríveis, felizes e amigáveis como essa no futuro Ô, rapaziada do barco, pode Príncipe. buscar a gente já, viu Vira o barquinho aí, vira o barquinho aí, pô Você contratou o Julinho de novo? Ah, o cara é foda, Não meu. Merda. Vamos voltar pra casa, tomar uma cerveja geladinha e a vida segue normalmente. Meu pau no seu dente. Puxa aí, Juninho! Porra! meu Deus, viado!